Pinto, <risos> um, pinto ó, um pinto, um pinto aqui, ó, pinto bem gostoso. Ó, são quatro pintos. Esse aqui é folgado, hein? Não sei por quê também. E esse daqui, esse daqui é lindo. Que é diferente de todos. Se eu abrir aqui eles vão querer sair, então eu não posso abrir pra mostrar dentro, mostrar dentro. Um pinto no celular. Uai, pinto. Por que é pinto? Tem que ter outro nome, Pinta de eu pinto, você pinta, entendeu? Queria mostrar mais, mas eles se abriram. Abrir, brother. Brig brother. Brig brother. Big brother. Abre brother dos pintos, não sai não. Não sai não. Oh meu Deus. Como que já vou na cabeça do lado de fora? Sai. Ele já pulou em cima da minha cabeça.